Damn long. Nesse canal eu te ajudo a ser uma dona de casa mais dedicada, sem neuras. E hoje a gente fez o dia de faxina aqui no quarto, então a gente fez uma faxina aqui no quarto, bem feita. Levantei a cama, limpei debaixo da cama, limpei guarda-roupa, arrumei todas as roupas, tirei todos os cacarecos que estavam fora do lugar, ficou tudo limpinho e bem organizado. Já tomei meu banho, a melhor sensação de que tá com o ambiente limpo e a gente tá de banho tomado. E eu tô muito feliz em estar compartilhando com vocês e espero que eu consiga levar para vocês, né, um pouquinho de inspiração Pra que vocês também consigam arrumar o quarto de vocês, arrumar a casinha de vocês... E assim a gente vai seguindo a vida. Essa semana eu decidi dividir a minha faxina durante a semana. Então hoje a gente limpou o quarto, o próximo vídeo a gente vai faxinar a cozinha... E no outro vídeo a gente vai faxinar o banheiro. Porque gente? A casa ficou muito bagunçada. Nesse final de semana foi uma loucura, eu tive o batismo da minha filhada, eu fiz os brigadeirinhos pra ela... Pro, pra festinha depois do batismo, né? Então, aí o Lucas também quis sair. Então, não tive tempo pra nada e acumulou muita coisa. E sabe, quando a gente tá naquela, naquele vucu, vucu de sair e se arrumar, a casa fica uma zona. E aí, pra mim não ficar muito cansada, eu decidi dividir durante a semana essa nossa faxina pra não ficar muito pesado e muito cansativo. Ah. Meus amores, não esquece de deixar muito seu gostei, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Porque é muito importante para mim, gente. Os últimos vídeos estão com tanta pouquinha visualização, ninguém tá comentando, ninguém tá comentando. Tô ficando desanimada, hein, gente? Real, sério. Mas eu sei que vocês estão assistindo, eu sei que vocês estão assistindo, mas é muito importante vocês comentarem e curtir, gente, porque daí eu consigo ver que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Chega de papo, chega de trelelê e bora lá limpar esse quartinho. Meus amores, olha o estado desse quarto, meu Deus. Eu juro pra vocês que eu não consigo entender como que eu e o Lucas conseguimos fazer essa bagunça toda. Dessa forma, gente. Mas eu já coloquei aqui a minha pastora maravilhosa. Deus vai edificar esse lar. E a gente vai conseguir vencer essa luta, essa batalha diária. Que é vencer essa bagunça, né, gente? Message from a oh, new so cool. world. I think that it's meant to be Just By He fall the too of to come over I wish that you would come and give me something to prove, won't you pull me closer I think that I'm obsessed with everything that you do Ooh. I'm waiting Trying to be patient You look like a painting It's so frustrating I hate it, yeah I probably shouldn't say this, I probably shouldn't raise it I probably shouldn't say Message from a That's new so world. So Meus amores, finalizamos a faxina do nosso quarto Ficou bem limpinho, tudo bem limpinho e cheirosinho o chão também bem limpinho, passei paninho. Apesar de que já tem uma sujeirinha, porque como tá chovendo muito aqui, a lama grudando no pé, né, e aí já suja. Mas não faz mal. O importante é que o grosso foi feito. E aí a nossa caminha aqui, vocês viram o perrengue que é, esse colchão é muito pesado, minha nossa senhora. E quando o Lucas não tá, tem que ser eu e eu, né. Aí eu coloquei as almofadinhas da sala aqui, no quarto mesmo. Troquei a roupa de cama, tudo bonitinho. Coloquei a saia também. Meu Deus, essa saia dá trabalho porque eu comprei, acho que Queen ou King e comprei errado. Porque a nossa cama é casal mesmo. E eu sou uma tança e comprei enorme. E aí eu tenho que fazer meus malabares pra ela é, caber direitinho, né? Na base da cama. Aí eu não mostrei pra vocês, mas eu tirei o pozinho dos quadrinhos. Eu tirei o pozinho ali da mesinha também. Olha só. Tá tudo bem limpinho. Da soleira da janela também. Tudo bem limpinho. Aproveitei pra dar uma boa organizada aqui no guarda-roupa. Então eu arrumei tudo: as toalhinhas, as roupas de cama. As nossas roupas também, ó. Tudo bem dobradinha, bonitinha. Como vocês viram, eu tirei o pó de tudo, cada quadradinho. Ó, tá tudo bem limpinho. Aqui onde eu separo só as roupas de serviço do Lucas. E eu limpei aqui embaixo também, ó. Porque aqui suja muito. Pega pó também no sapato que quase não é usado. Então eu aproveitei e limpei bem aqui nessa parte de baixo. Aquela outra parte ali também. Então agora tá tudo bem limpinho mesmo, né? Nada aquela coisa de limpar só por cima. E aqui também, ó. Vocês viram que eu tirei a pudim de cima da cama? Eu coloquei ela aqui, ó. Já fez um ninhozinho. E tá dormindo. E aí aqui, limpei também. Organizei. E tá tudo bem limpinho. Da mesinha do computador, aqui também eu tirei pó. Nessa gradezinha aqui do computador sempre junta bastante pó. Aí eu tirei o pozinho ali de cima, ó. Tá tudo bem limpinho. Aqui também. Esse aqui é o roteiro que eu fiz. Tava testando o um método de roteiro. Aqui, vocês viram que eu limpei também a cadeira do computador. Tirei o pozinho lá de baixo. Dessa parte aqui. Que acumulou muito pó. E aí aqui tá nossa mesinha. Vocês viram a bagunça que tava, né? Agora tá tudo bem limpinho, organizadinho. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui, que curte, que comenta, que compartilha com os amigos, que é muito importante pra mim. Então, meu muito obrigado a todos vocês mesmo. Nosso dia de faxina, nossa faxina aqui no quarto, funcionou e deu super certo. Ficou tudo limpinho, brilhando, tudo no lugar. E valeu super a pena. E agora é só descansar e curtir o momento. Muito obrigada a todos que me acompanham. Um beijão.